Olá pessoal, sou o professor Quirinho Resende e tenho mais uma dica de direito penal para você gabaritar a sua prova na OAB. Pessoal, lembre da diferença do concurso de crimes, cai muito em todas as fases da OAB. Concurso de crimes, você tem que fazer a diferenciação entre concurso de crime material, formal e o continuado, tá bom? Então vamos lá, concurso material, tá no artigo 69 do Código Penal. Artigo 69 pressupõe o quê? Que sejam... Duas ou mais condutas com dois ou mais resultados, homogêneos ou não, tá? Então, lembre-se disso, que concurso material é necessário o quê? Duas ou mais condutas com dois ou mais resultados. Lembrando que, nesse caso, aplica o sistema do cúmulo material. As penas serão somadas. As penas serão somadas. Qual a diferença do concurso material para o concurso formal? Concurso formal, artigo 70, eu tenho três regras no artigo 70. Duas regras no artigo 70... É, e uma regra no parágrafo 1 do artigo 70, tá? Então, vamos lá. Primeiro, artigo 70, concurso formal. Concurso formal próprio, ou também chamado de perfeito, diferenciando do concurso formal impróprio ou imperfeito. Pessoal, a diferença. No concurso formal próprio ou perfeito, que está na primeira parte do artigo 70, uh, eu tenho simplesmente um dolo e depois os demais crimes são títulos de culpa. Então, quais são os requisitos? Primeiro, concurso formal próprio ou perfeito. Uma só conduta com dois ou mais resultados, sendo que esses dois ou mais resultados não são queridos. Então, nesse caso, eu tenho um famoso crime pré doloso: dólar dolo no antecedente e culpa no consequente, tá? Nesse caso, qual o sistema de aplicação de pena? Exasperação da pena, tá? De um sexto até a metade, de acordo com a quantidade de crimes praticados. Na segunda parte do artigo 70 eu tenho o concurso eh, formal próprio, ou desculpa, concurso formal impróprio ou também chamado imperfeito. Neste caso eu tenho que? Desígnios autônomos. O que quer dizer isso? Quer dizer que com uma só conduta eu pratico dois ou mais crimes e eu quero todos esses crimes, tá? Então isso são dolos para cada um deles. São dólares para cada um deles. E lembre que o STJ fala em conduta única desobrada em vários atos, que vai dar exatamente no concurso formal uh, impróprio ou imperfeito. É o caso da pessoa que entra num, uh, num coletivo e subtrai, bem, subtrai bens de várias pessoas diferentes. Tá bom? Ou que entra num condomínio, num prédio e entra em vários apartamentos. Nesse caso, é uma só conduta desobrada em vários atos. Nesse caso, concurso formal de crimes, impróprio ou imperfeito. Qual o sistema? Do cúmulo material. As penas serão somadas. E a última regra do artigo 70, eu tenho o que? O concurso formal... Uh, material benéfico. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu só aplico a regra do artigo 70, primeira parte, se ela for benéfica para o acusado. Se não, eu aplico o concurso material, tá? Então, imagine o famoso caso da pessoa que cometeu um crime querido de homicídio, tá? E no, no outro crime, ele comete o crime de uh, lesão corporal, não querido, então, nesse caso, se eu aplicar a regra do concurso formal, vai dar uma pena maior do que o concurso material, tá? E veja que o segundo não é querido. Mas, nesse caso, vou aplicar a regra do, uh, do concurso formal uh, benéfico do artigo 70, parágrafo único, ok? E para finalizar, nós temos o artigo 71, crime continuado. Crime continuado, pessoal, é a mesma coisa que o concurso material, com mais especializantes. Quais, quais sejam? Primeiro, a... Eu tenho crime de mesma espécie, leia-se, -si, crimes cometidos no mesmo artigo de lei, tá? Pode ser tanto na modalidade simples como na modalidade qualificada, ok? Com exceção do latrocínio. O latrocínio, o SJ entende bem claro que são crimes de espécies diferentes, tá bom? E tem a questão de tempo, lugar, modo, uh, que presume-se que todos os outros são... Continuação deste, lembre, lembre que no artigo 71 tem questão temporal, não pode ser mais que 30 dias entre um crime e o outro e ali adota essa teoria da ficção jurídica e se for vítimas diferentes ah, o juiz pode aumentar a pena em até 3 vezes, pode aumentar a pena em três vezes e finalizando pessoal, Exceção no crime continuado, artigo 168A e 337A do Código Penal. São crimes previstos em tipos diferentes, mas o STJ entende que são crimes de mesma espécie, ok? Muito obrigado e até a próxima.